Deixa eu te dizer uma coisinha Você tem sérios problemas de identidade E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou a Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito, de cara nova E cabelo novo Nesses vários anos de estrada eu escutei muitas coisas com relação a fazer cosplay Nossa mano isso é tão coisa de criança Acho isso uma puta viagem na maionese Por que tu não gasta dinheiro com uma Land Rover, uma Lamborghini Gasta dinheiro com alguma coisa que presta caramba Eu já ouvi isso, dentre muitas outras coisas que eu nem coloquei aqui no roteiro Mas... Que eu tenho problemas de identidade, confesso que é a primeira vez que eu estou escutando uma coisa dessas. Só pra vocês ficarem inteirados, no dia 21 de agosto a Wall lançou um vídeo super sensacionalista onde ele disse que cosplayers têm problemas de identidade. Tudo bem, um ou outro cosplay pode até ter um probleminha ou uma mania meio esquisita, mas problema de verdade eu garanto que o cosplayer tenha no bolso, porque cosplay não é nada barato de fazer. Nesse vídeo da UOL eu escutei duas coisinhas em especial que só pode ter sido dita por uma pessoa que realmente nunca conviveu com algum cosplayer e nem foi em nenhum evento de anime por aí. Primeira coisa diz que o cosplay não favorece integração, pelo contrário, ele favorece a desintegração. Ele tira muitas fotos, ele conversa com as pessoas e ele faz amigos, principalmente amigos. Quantos grupos de cosplayers não são formados por conta de amizades que fizeram em eventos? Eu tenho um amigo que era muito introvertido e por conta do cosplay ele foi em evento, fez amizade e hoje em dia ele é uma outra pessoa. Então se o cosplay não favorece integração visto por esse lado, cara... Realmente, essa pessoa que disse que cosplay não favorece a integração tá com um probleminha. Outra coisa que me chocou bastante, a segunda coisa, na verdade, que me chocou bastante. Gente, eu vou ter que ler pra vocês exatamente o que ela falou, porque eu não consegui decorar essa frase, ok? Ela falou assim. Eu mesmo sou uma porcaria. Isso não ajuda a minha autoestima. Não melhora nem ajuda quem eu sou em minha autoaceitação. E nem ajuda a caminhar e trabalhar pra chegar onde eu quero. Mix. Vem aqui, bem pertinho da câmera, deixa eu te contar uma coisa. Porcaria no dicionário é coisa mal acabada. E eu garanto que os cosplayers do pessoal são muito, muito bem acabados por aí. Eu vi muitas pessoas se superando, superando peso, superando coisas no corpo que não gostavam Pessoas que começaram a trabalhar e encontraram uma profissão favorita por conta de cosplay Eu vi muitas pessoas por aí passando horas e horas aprendendo a costurar e se tornando realmente pessoas melhores por conta de cosplay Deixando de lado a opinião das outras pessoas que criticam apenas por criticar e pra fazer mal Deixando de lado aquilo que não vale mais a pena para elas e agregando só as coisas positivas. Então, não é como se o cosplayer sofresse de algum transtorno de personalidade ou tivesse esquizofrenia Tá mais com cara de outra coisa Tá mais com cara de pessoas que correm atrás e sabem fazer do jeitinho brasileiro Com muita criatividade, fazendo sonhos se tornarem realidade Então, cara, você que é cosplayer, deixa a merda do sensacionalismo de lado Corre atrás de fazer ainda mais perfeito seu cosplay Porque o ano tá acabando e tem muito evento por aí é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal pra poder receber mais notificações Não esqueça também de me seguir no Instagram, curtir a fanpage no canal e me seguir no Twitter Outra coisa também eu fiz no Snapchat, se você quiser saber mais sobre minha vida não esqueça de me adicionar no Snapchat Até mais pessoal, falou! Diretamente das franquias Sony Kratos e God of War, confere o vídeo